Uma exploração em uma casa abandonada no meio da floresta, coisas estranhas e espantosas ocorreram diante das câmeras. <SILENCIO> <As> <SILENCIO> Objetos foram arremessados em sua direção. Alguma coisa se escondendo naquela casa. Neste momento, ele se assusta ao ver bonecos dos deuses balançando bruscamente. Com certeza há uma energia maligna muito forte no local. Um jovem foi até a casa de seu amigo após ele ligar desesperado dizendo que estava tendo alucinações. Chegando lá, ele viu seu amigo deitado na cama no mais avançado estado de possessão. diante disso, não deu outra. Foi dado início ao trabalho de exorcismo. a okay? Depois de muita luta, o diabo deixou aquela alma em paz. Um jovem estava retornando do trabalho e filmando seu trajeto junto de seu amigo. Ibu, Ibu, no meio do caminho, ele passou por uma mulher cabeluda Dois, por Oi, pelo susto que o sujeito tomou, certamente há algo de muito errado com o rosto daquela mulher. Oi, oi, não Oi. Rui, Rui, não é o morador da Nicarágua acordou preocupado com um gemido assustador que vinha do quintal. Armando, ao escutar este ruídos, Tomás tomou sua câmera e deverá gravar os pelos antes de sair. Que veran. Os cães estavam agitados e uma atmosfera sinistra tomava o ambiente. Com o coração na mão, ele foi em busca de respostas. <risos> de repente, uma criatura humanoide se manifestou bem diante de seus olhos. Ele pôde documentar a prova de que não estamos solos. Cedes y sus hijos habitantes del pueblo lograron atrapar a uno. foi atender um chamado, ele achou estranho o fato de que o ponto de partida ficava no meio de uma estrada obscura e deserta, ao chegar lá ele teve a infelicidade de ver isso batendo em sua janela e querendo entrar para viajar com ele rumo ao inferno. Todas as manhãs, bonecos pareciam estar fora dos lugares que estavam antes do dono dormir. Por isso a câmera foi fixada a fim de captar alguma coisa. Veja agora o resultado. Aqui temos mais um fenômeno paranormal registrado em uma boneca. Daisy, Daisy, Daisy, Daisy, Daisy. Repare que não há ninguém atrás do menino movimentando aquela boneca. É como se ela estivesse viva. Em um determinado momento, ela olha em sua direção. Desesperado, ela pula do sofá e corre para bem longe. Daisy, Daisy. Se é uma coisa que os demônios têm feitiço em possuir são as bonecas, por isso que na minha casa não entra nenhuma. Uma equipe de alpinistas viajaram rumo ao monte Everest quando no meio do caminho se depararam com um desafio tão perigoso como a escalada da montanha. Sim, uma cratera imensa de mais de 15 metros de diâmetro. Detalhe, sem qualquer opção de contorno. Após terem chegado tão longe, eles decidiram não parar a viagem. A solução? Uma escada tipo aquelas do Fiat Uno. Eles realmente atravessaram o um precipício por meio desta escada. E você teria coragem? Nem com o auxílio do cabo de vida eu teria coragem.